E hey, aí galera, meu nome é Elick, eu sou de Vaz do Poço Bahia, eu fui aprovado em Medicina na Universidade de Salvador. E estou aqui para agradecer o professor Kennedy por sua incrível didática, seus esqueminhas, suas dicas que me ajudaram bastante a absorver melhor os conteúdos de Biologia. E grande parte desse dessa conquista é para ele também e não tenho dúvidas que é o melhor professor de Biologia que eu já tive. Muito obrigado!